Bande Guru Pado Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitana Prabhu Bande Nita Ananda Sahoditam Si Nanda Nanda Nanda Nanda Radhika Charno dayan. Gopi Vãncha kalpa taruvascha kipa sindhubya vache Patitanang pavane bhavishnabibhyo namo namah Mookam karoti vachalang pangnang hetgirim Yatki patamahang bande paramanandu vadvam Vindavay tulsi devvay piyavay kesvascha Snagakti pade devi sattva tva tva nama narayana Nara yana namaskrita Deving sarasvati vasam tato jayo mudire Sankirtane kishno kato Gauri yo prakasanecha guru bhakti jokto Bhakti Pramoda Aksha Jago Dharun Deyam Sada Paribabam Namabish to doham Padam Siva Virenshanutam Saranyam Vita Tiham Ponatopa Livabad Diputam Bande Mahapurushati Charuna Rindam Iat Manichataya bispuriji jita kima piga papadusva dar se purna nuragra saramurti saradhika mai kada kipam Shri Krishna-chaitanya-prabhu-netananda gadadhar sivasadihi binda Shri krishna chaitanya prabhu nanda Sri Adaita Gada, Dharusiva Sadhi, Binda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare. Ajanulam mitapujao kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksha Visham varo vijavaro yogadharmapalo Bande jagat priyakaro karuna bhataru Hare Krishna Hare Krishna kishna kishna hare hare hare ram hare ram ram ram hare hare Nama gange tava pankajam sura surair bandito dipa Bhuktin chamuktin chadada sinitam bhavan rupe nasada naranam ganga taranga ramani kalapam gauri nirantara vibushi bhagam nara yono priamanango Bharanasi sipurapati bhajavi shanatham vagi sajusho badani Lakshmi rajascha vakshesi jasyasthi day samvid tam nishinga mahamhe hare Krishna hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Bhidati hiday chidante sarva sanshaya khyante ca asva karamani drishthanevatmanesvare bhedhate hidhaya ganti chhedhante sarva-sanshaya khyante ca asva karamani drishthanevatmanesvare Gauriya Goshtipati Gauriya Goshtipati Shri Shri labakti Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Takur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse, Aquilo que me atrai ou me, rep, me cria repulsa só tem valor, se combina com aquilo que eh, o Senhor Supremo e que os Vaishnavas indicam ou rejeitam. Shri Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse, quando aquilo que eu gosto ou desgosto se encaixa com o desejo do Senhor Supremo, aí sim, finalmente, eu vou encontrar satisfação no meu coração, nunca antes disso. Então, deve ser o nosso objetivo final, o nosso esforço, dar satisfação plena ao Senhor Supremo. O que quer que eu tenha, meu corpo, minhas palavras, minha voz, todos os meus pertences. Essa é uma característica da adoração a Krishna, do Krishna Bhajana. Devemos tentar entender o que é esse Krishna Bhajana. Quantos nascimentos nós temos que ter para entender plenamente este Krishna Bhajana, adoração a Deus, adoração a Krishna, Sentir. Se nós entendemos inadequadamente o é, Guru Tattva, ou seja, as verdades sobre o Guru ou Vaishnava Tattva, Jiva Tattva. Uh, tudo isso precisa ser realizado e compreendido, porque uma incompreensão uh, nesses estátuas uh, pode nos gerar um grande problema. Mas o meu falso ego não quer permitir que eu receba a misericórdia do Guru, do Vaisnava e do Senhor Supremo, de Bhagavan. Esse é o grande problema de todos nós, o falso ego. Alguém poderia dizer, mas existe pouca misericórdia. Mas Bhakti Pramod Puri Goswami, Maharaj dizia, não há nem, não está faltando uh, misericórdia em lugar nenhum. Muitos devotos estrangeiros vinham até Bhakti Pramod Puri Goswami, Maharaj e choravam. Nós viemos de longe, nós fizemos tanta coisa, viemos morar aqui na Índia, mas não progredimos no na Qual é a razão? E Bhakti Pramod Puri Goswami, Maharaj, costumava responder, veja, você vem até Navadipa e você pensa que você está tomando prachada, e você pensa que você está fazendo associação, se relacionando com os santos, satsanga, você pensa que você está cantando os santos nomes, você pensa que você está seguindo Ekadas, etc. Mas você não está pensando e em que posição você está na realidade, neste momento. Se você não consegue entender onde você está, qual é a sua posição, e isso é algo que nós precisamos conhecer e entender cientificamente. Se eu não sei aonde eu estou, se eu não sei qual é o meu nível de consciência, como é que eu faço para ir para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda? Em primeiro lugar, nós temos que descobrir em que posição nós estamos. E depois disso, a questão do progresso pode se manifestar. Depois disso, então a a questão da pureza interna ou da pureza externa. E o que é a pureza interna? Se lembrar do Guru, dos Vaishnavas puros, e do Senhor Supremo 24 horas por dia, essa é a pureza interna e a pureza externa, você tem que tomar banhos durante o dia, dois, três prestar atenção se você não está sendo contaminado com algo, seguindo os quatro princípios o tempo todo você tem que estar observando isso Então Bhakti Pramod Puri Bugswem Maharaj, o Guru de Shambhas Babaji estava dizendo, nós pensamos que não estamos cometendo ofensas nós estamos passando a Tikshan, nós estamos recebendo iniciações, mas nós não nos preocupamos se eu estou cometendo alguma ofensa. Eu fiz alguma ofensa? Qual ofensas eu estou cometendo? Se existe alguma ofensa, eu posso estar até cantando os santos nomes, sim, sob a guia dos Vaishnavas, mas a minha submissão, pode ser incompleta, falsa. Eu posso ter me rendido 50%, 80% e isso não é suficiente. Quem pode dizer quanto nós nos rendemos? Nós não estamos preocupados com a parada. E é por isso que a nossa conexão com Krishna vai funcionar como um gráfico que vai para cima e para baixo, como um gráfico da economia. Entendam, o Maharaj está dizendo que ele estava tentando explicar isso no outro dia, que ele precisaria de duas horas durante um mês para explicar esse ponto. Se ele for parar e explicar cada um dos pontos que ele está enunciando, nós teríamos que ter meses para cada um deles. Aqueles que estão fazendo Krishna Bhajana, adoração a Krishna, são pessoas inteligentes, Eles não são como, é, mas eles são inteligentes como o corvo. O corvo também é inteligente? Qual é a nossa posição? Nós temos que ser inteligentes de maneira profunda, verdadeira. O que significa ser inteligente de maneira verdadeira? Descobrir qual é o seu interesse, o interesse da sua alma. O seu interesse é eterno. Se você tem certeza que o meu interesse é este ou aquele, aí você se decide a fazer algo, não é? Mas se você fica confuso, se você não sabe qual é o seu interesse, se você não sabe qual é o seu Siddhanta Tattva, o seu Harikata, But will have to meet with that Muitas pessoas estão ouvindo o Harikata e lendo livros, mas nós temos que encontrar com a personificação desse Harikata, desse conhecimento. Nós temos que encontrar o coração deste conhecimento, o coração do Guru dos Vaishnavas puros. Isso é realmente ouvir o Harikata, realizar dentro do coração. Se eu ouço o Harikata, de maneira perfeita, com o coração. Então, uh, segundo o Srimad Bhagavatam, o Mahapurana, uh, vamos encontrar este verso, que explica que todos os nós, os bolos de corda, os nós de corda do nosso coração, são, vão se abrindo, se dissipando, nós não nos lembramos não conhecemos nossa forma eterna não conhecemos nossa forma eterna e por conta do nosso desejo de desfrutar temos diferentes tipos de amarras no nosso coração A ignorância e outros tipos de nós e você tem que abrir um por um pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas. Quando você abre esses nós e você vai finalmente se sentir livre para ir adiante. Diferentes tipos de obstáculos podem surgir, barreiras, por quê? Porque sem esses obstáculos, sem essas barreiras, a adoração a Krishna não é possível. Você pensa que adorar Krishna É uma espécie de conta bancária No qual você faz um investimento E recebe por mês um lucro Não A vida devocional Nos leva a enfrentar incontáveis problemas Mesmo, por exemplo, adorar Narayan Vishnu Narayan Não é tão difícil quanto adorar Krishna Porque você, Krishna, vai verificar se você vai é, desamarrar esses nós do seu coração, um por um. Se você pensa que não dá problemas, que está tudo bem, que na sua vida espiritual não tem problemas, então você é um tolo. Quanto mais você tentar fazer Krishna Bhajana, mais problemas surgirão para lhe testar. Mas você pode solucioná-los pela misericórdia do Vaishnava puro. Você não pode dizer, eu não quero ter problemas. Por quê? Porque o Vaishnava não deve reclamar de nada diante de qualquer adversidade. Mesmo que todo mundo me ataque, tentem parar o meu Harikata, me critique. Eu já disse isso. Diferentes tipos de problemas vão surgir. Eu tenho que estar pronto para eles. Eu havia uma vez explicado uh, de Chambaba que eu tive problemas para publicar os livros e as traduções que eu fiz de Chambaba. E mesmo diante de todos esses problemas e obstáculos incontáveis, eu nunca fiquei desencorajado de Shambhava. Quando o meu amor, quando o amor no meu coração encosta meu seva, nenhuma pessoa pode no mundo pode me parar. Nenhum, eh, eh, nenhuma pessoa poderosa pode me parar. E o que eu estou fazendo? Eu nunca cometo ofensas, porque todo o dinheiro que eu recebo eu guardo para a publicação de livros. Eu não penso em, em, em ganhar, e em vender o livro e lucrar. Eu levo o livro em todos os templos, para que eles vendam. Sim, eles vendem e guardam o dinheiro para fazer seva. Mas isso provoca uma quantidade incontável de problemas. Não, eu não tenho tempo para tomar prachada, não tinha tempo para dormir de noite. Por quê? Mas eu estava me sentindo feliz, mesmo assim. Porque eu realizava que aquele era o seva que meu Guru Maharaj me deu. Mas sem servir, eu não posso adi ir adiante. Isso sim seria um problema. Chamo das Babaji Maharaj diz que vai dar um exemplo. Vamos supor que o hobby de alguém seja jogar futebol. Um exemplo. E ao mesmo tempo, e eu fico, ganho dinheiro fazendo isso. Vamos imaginar que uma pessoa tem um hobby que traga dinheiro. Que o seu desejo dentro do seu coração uh, produza dinheiro. Então, colocando isso dentro do, do âmbito devocional, imagine que aquilo que você quer fazer é seva. E o seva que você faz vai lhe trazer benefício espiritual. Assim como uma pessoa que gosta de jogar futebol fica rica fazendo isso. Isso é uma posição confortável. Vamos imaginar que alguém goste de fazer matemática desde criança. Então, aquela pessoa vai estudar matemática desde cedo. Então, o que queremos dizer com isso é que o amor é fundamental. Aquilo que nós gostamos, é mesmo no campo do estudo, no campo da pesquisa, no campo do esporte, e ninguém pode nos forçar a fazer alguma coisa. Se eu amo fazer aquilo, aí sim eu consigo aprender. Então tudo depende desse amor. Esse é um fator secreto. Se o meu bhajana, se eu gosto de fazer bhajana, se eu gosto de arranjar o meu tempo para fazer meu seva, para que eu possa cantar os santos nomes e servir, ouvir o harikata, traduzir, fazer todo o serviço necessário, esse é o segredo. Mas ninguém quer falar sobre isso. As pessoas esquecem de discutir esse ponto. Você pode ir para frente ou e você pode ir para trás. Vocês percebem que às vezes o movimento espiritual é assim, você avança e retrocede, avança e retrocede. Por quê? Porque o seva... Ele é como um teste muito difícil. E cada, Lembre-se disso, imagine que você vai fazer... A vida espiritual é como um teste que tem 100 perguntas. E você só passa se você responde todas perfeitas. Porque cada resposta é errada, você perde um ponto. Mara já explicou sobre isso. Vamos supor que você consiga responder certo. 50 perguntas. Mas 50 perguntas você responde errado. Aí você quanto tira? Zero, porque cada pergunta errada tira ponto de um. 50 positivo, menos 50 negativo, zero. É assim que funciona a vida espiritual. Então, por isso que a gente avança e retrocede. Porque você, quando comete um erro, Krishna tira eh, pontos da sua eh, dedicação. Da sua, do seu e interesse é de fazer Bhakti. So e essa é a razão pela qual a gente, mesmo, mesmo diante de todos os nossos desejos, nosso esforço, Perfect. nós não conseguimos avançar. Enough. Porque nós cometemos erros que não enxergamos. E eles diminuem enough. o nosso entusiasmo. Esse é o problema. So, that, então, nós já falamos sobre isso, de Dishambaba você deve pensar o tempo todo qual deve ser a razão pela qual eu não estou interessado no harikata qual é a razão pela qual eu não estou querendo cantar japa eu estou me sentindo indiferente você tem que perguntar para si mesmo eu tenho uma relação com a sua alma eu amo a sua alma e é por isso que eu digo eu gostaria que vocês se sentassem no meu colo como filhos. O que, que eu quero dizer com isso de Shambhaba? Se eu conseguir uh, colocar a alma de cada um de vocês no meu colo, uh, ainda assim vai sobrar muito espaço. Numa caixinha de fósforo nós podemos colocar infinitas almas condicionadas, porque as almas condicionadas são do tamanho de um átomo. Então, sobra espaço. E o que eu quero dizer de Shambhaba? Eu tenho amor pela alma de vocês. Se eu puder salvá-los, eu alcanço meu sucesso, eu fico satisfeito. Mas se eu não conseguir salvar vocês, não. Porque as almas condicionadas têm uh, um arbítrio. Elas podem me seguir ou não. Elas podem parar de me seguir na metade do caminho. Quantas vezes isso aconteceu? Então, eu disse que Bhakti Nwada Thakur escreveu É necessário pensar mais, e mais uma vez, pensar diariamente, antes de dormir de noite. Hoje, meu progresso, como foi? Eu fiz ou não algum progresso? Eu fiz meu seva hoje? Quanto serviço eu fiz ontem? Quanto progresso eu fiz ontem em Bhakti? Será que eu perdi alguma coisa hoje? Ou consegui um sinal positivo para ir adiante você tem que calcular tudo isso todas as noites será que eu fiz alguns erros hoje? por que eu não cantei os santos nomes de maneira perfeita? Eu preciso aumentar minha sinceridade todos os dias você tem que calcular isso como um um livro de caixa aqueles que são bons estudantes aqueles que são alunos sinceros que são muito inteligentes todos os dias eles fazem esse tipo de cálculo, quanto progresso eu fiz hoje. Na minha época de Xambabra, pela misericórdia do Senhor Supremo, eu tinha conseguido encontrar alguns bons professores materiais na escola. Eles também nos abençoam, de certa maneira. Eu estou dando um exemplo, um aluno pequeno quando ele vai fazer o, o teste final one ele, one, two, one, after e tem sempre after uma exactly pessoa entre a outra ou alguns dias entre the the uma prova e the outra. Então, uh, você tem as pessoas que não leem the antes, elas só tem aqueles dias para ler, mas o aluno estudante bom, ele começa a estudar os livros necessários já no primeiro dia. Ele não deixa para a última hora. Então, o Shambhava disse que quando ele era aluno, ele fazia isso, ele lia os livros logo no começo. Para ele poder avançar de nível. E você tem que fazer isso. O meu standard, o meu nível precisa aumentar. Isso não significa, nós não estamos dizendo que você, como alma condicionada, vai pensar em Rupanuga Bhakti. Em pular as etapas. Ele deveria ler os livros de Neilson e Thakkar, de Inglaterra. Ele deveria ler a química de PK. Maraj está dizendo que aquele que não conhece nada de química deve ler primeiro o um manual de química. Por exemplo, Maraj citou um manual de química famoso aqui na Índia, que, era, é, que as escolas usam... É, é, de uns estudiosos ingleses. É assim que a gente progride, a gente estuda primeiro o que é básico. Ah, no nosso caso, guru Tattva, diva Tattva. Mas se você pular, se você quer forçar o seu avanço aí, você não consegue, né? Então, esclarecido isso, vamos nos lembrar que o falso ego não deixa que eu encontre Harigurus Vaishnavas. Que eu encontre o Harikatha. O meu falso ego não quer permitir isso. Existe uma parede entre Gurudevas, Vaishnavas, o Senhor Supremo, o mundo transcendental e eu. Existe um, uma, um filtro de Maya, uma camada. Você tem que cortar essa ilusão. Em, em toda a minha vida, se eu falho, há a cortar esse, essa, esse filtro, essa camada que me impede de avançar, eu não posso progredir no meu bhajana. E esse é um segredo relativo à vida espiritual, à adoração a Krishna ao bhajana. Então, na última aula, eu queria dizer mais coisas, mas não foi possível porque o tempo havia se esgotado. Eu quero retomar do ponto no qual Narada Ji Maharaj, Narada Muni, Vai falar. Naquele momento, Ji e Narada, Narada Muni encontra os dois filhos de Kuvera. Vamos voltar para esse passatempo. Então, Narada encontra os filhos de Kuvera se divertindo aqui no mundo material de maneira bastante eh, luxuriosa. E, e, e, e ele, como um grande Vaishnava, vai corrigi-los. Ele não está fazendo isso para criticá-los, porque o Vaishnava não se sente superior a ninguém, ele simplesmente nos ensina. Então, o mundo está cheio de demônios, de pessoas que agem de maneira imperfeita. Maharaj está falando de pessoas que, por exemplo, às vezes o maltratam. Ele diz que ele não, espera, ele não espera reverência de ninguém. Podem vocês acreditar ou não? Eu não quero que ninguém toque meus pés, disse Shambhava. Mas, por exemplo, para essas pessoas, eu dei o que eu pude. Eu dei conhecimento, conforto, o que eu pude condividir com eles. Mas agora eles querem fazer negócios comigo. Eles querem, eles querem se aproveitar do conhecimento. Quando eu quis mantê-los comigo, disse Shambhava. Eu comecei a sentir problemas, porque todas as atividades pecaminosas deles é, vieram para cima de mim. E eu decidi escrever uma carta de das Babaji Maharaj, como eles não obedecem a minha instrução amorosa, eles podem ficar separados, eles vão poder ficar longe de mim, porque eu não tenho tempo de lutar contra é, as pessoas que não se rendem de verdade de Shambhava. Eu gostaria de ajudar os problemas das pessoas. Mesmo depois disso, desse fato, ah, eu os deixei perto de mim para que eles vissem o que, como eu fazia serviço o tempo todo. Hum. Eles viram isso, mas eles têm desejo de desfrute de dinheiro. Mas eu pensei, que eles vissem que de manhã eu tomo banho às três da manhã, canto os santos nomes, não vou em lugar nenhum, estou sempre fazendo vida devocional. Quem sabe um dia eles acordem para esse tipo de atividade que eu demonstrei para eles de chama Das Babaji Maharaj, mas que eles não quiseram entender. Porque as pessoas têm uma tendência demoníaca a querer desfrutar da matéria. E se eu não subo no caminho do bhajana verdadeiro, eu não consigo entender esse segredo. O próprio Bhakti Deita Madhagoswami Maharaj, nosso Param Gurudeva, dizia. Você veja como é a atitude e o serviço de alguém. Se um materialista nos der alguma coisa, nós podemos aceitar para ajudá la Nós não devemos dar dores aos materialistas. Porque ele quer dar alguma coisa para o sábio, ele quer fazer alguma doação. Isso para eles é uma coisa que é, o suporta. Se você aceitar, talvez você não aceite com o seu coração. Você pode pegar e dar para alguém que tem necessidade, por exemplo. Isso pode acontecer. Já aconteceu muitas vezes na vida de Shambhava. das Maharaj, de Maharaja. ele está explicando. Não uma vez só. Eu vou dar Harikata, por exemplo, ele diz. Shambhava diz. E as pessoas me dão, por exemplo, um chale de muito, muito caro. E eu digo, mas eu tenho chales. Mas eles forçam e me dão. E aí, por exemplo, um, um servo do templo tem uma boa relação comigo. Ele nunca pede dinheiro. E ele dizia, por exemplo, Shambhava, eu conheço você. O Maharaj está falando de um panda chamado Giridhari. Lá perto de... Lá em Vrindavana. E ele nunca pedia dinheiro para mim, porque ele sabia que eu não pedia nada para ninguém, que eu não tinha dinheiro para dar. Mas ele era muito amigável comigo, esse, esse panda, esse servo do templo. E na língua Bengali, Existe uma etiqueta, você fala apni para uma pessoa que você dá respeito. Tumi para uma pessoa que é muito próxima de você, ou Tui, que ainda é mais próximo ainda. O sânscrito também tem três níveis. Então, para pessoas honráveis, em bengali nós dizemos apni. Como por exemplo, your honor em inglês, ou sua uh, um, Meretíssimo, por exemplo, ou excelentíssimo. Então, é, então, existem palavras, por exemplo, com as quais nós nos dirigimos às go, Gopis e a Radharani com respeito, etc. Então, nós temos que usar diferentes pronomes para, dependendo do nosso grau de proximidade de, e da posição da pessoa com a qual nós estamos falando. Então, se nós precisamos mostrar respeito, nós temos que, por exemplo, dizer Senhor. Isso também existe em Bengali e Sânscrito. E, e em Bengali e Sânscrito existem diferentes Now, níveis. Maharaj citou três. Now, o Senhor, que seria Apni, uh, Tumi, que seria você, e Tui, que seria você. Né? uma proximidade ainda mais, sem nenhum tipo de, de, de respeito, com intimidade profunda. Então, Maharaj agora está falando sobre um Vaishnava puro que, de propósito, e você vai talvez duvidar disso. O Vaishnava, ele se mantém pobre, de propósito. Eles querem se manter numa condição extremamente é, é simples para que as pessoas externas não venham perturbá-los. Eles comem coisas simples, vivem de maneira simples. Usam roupas pobres para trapacear as pessoas. Um Vaishnava pode ganhar mais dinheiro do que você imagina. Em seis meses, um Vaishnava pode receber grandes doações. Ou em um ano, ele pode coletar muito dinheiro. Mas ele não vai fazer isso porque ele quer viver de maneira simples. Se um sábio deseja dinheiro, ele não é um verdadeiro sábio, ele não é um Vashinava então as pessoas às vezes me dão chador capa esses tecidos por exemplo seis meses atrás eu dei harikata um dia e meio eu fiquei lá e dei harikata sobre o Vedanta sutra Maharaj esteve lá depois de Kartika do ano passado e uma matagi de lá ela veio e me deu um lindo tecido. Eu falei, não, não, não posso aceitar. E veio um sannyasi no meu, no meu quarto, era uma portinha onde eu estava dormindo, era um, como um banheiro. O seu banheiro pode ser maior que esse quarto que eu estava, disse Shambhaba. O seu banheiro é maior que esse lugar onde eu fiquei. E eu estava bem ali, me sentindo confortável. Não preciso de nada, de Shambhaba. Então esse sannyasi veio e falou, Maharaj, você precisa aceitar esse presente. Ele falou, você não vai aceitar nada de mim? Eu falei com aquela mataji, o que, que você aceitou dela? Maharaj respondeu, Shambhava respondeu, mas essa pessoa não ouviu Harikatha, não veio até aqui, por que vou aceitar um presente dela? Isso é uma questão. E, e esse, esse sannyasi insistiu, olha, está aqui esse tecido, isso aqui, aceite, por favor ou como num outro caso de Chambaba, que ele foi dar Harikata, não sei onde, deram uma chada muito cara. E o panda falou, ô, oh, Baba, o que você vai fazer com esse pano caro? E eu respondi, o que, que eu vou fazer? Nada, você quer? E deu, Shambhava deu para ele. Então, esses pandas, eu nunca brigo com eles. Existe uma coisa única na minha vida, eu nunca brigo com ninguém. Eu não brigo com os Vrajavassas. Pode ser uma criança, qualquer pessoa que nasceu em Vrindavana. Mesmo hoje, 20 anos depois, se eu vou lá, eles se lembram de mim. Da época que eu morava lá de Xambaba. Eu queria seguir o humor de Sanatana Goswami. Como viver em Vrindavana. Dessa maneira eu vivia de Shambhava. Só fazendo parikrama e respeitando quando todos os Vrajavasis. É mesmo quando eu fazia o, o parikrama e andava a pé de Gokula até Govardhana. Eu saía do quarto com uma gamcha na cabeça e ia. E a Samataji dizia, Baba, onde você vai? Eu vou fazer parikrama de Govardhana. Ela falava, você tem dinheiro? Como você vai pagar? Eu não respondia, dizia Jambaba. Ela corria no quarto e trazia dinheiro e dava para mim. Era um arranjo do Senhor Supremo, porque eu não tinha um tostão. Então eu ia descalço, é, mendigar algum tipo de comida. E uma mocinha, uma filhinha lá, uma filha de uma família, ela falava, Baba, você está sem sapato? Eu não respondia. Eu continuava mendigando no inverno. Você então, não conseguia colocar o pé no chão, porque estava tudo gelado, cheio de lama gelada ela corria e veio no mercado e me deu um chinelo, não tinha nem chinelo, então eu acredito. Por que que eu não estou preocupado colecionando dinheiro? Porque eu já vi, isso já foi comprovado, que o senhor existe, como é possível que um homem sem dinheiro como eu ti, imprimiu 60 diferentes títulos, agora cheguei acho que até uns 70 e milhares de cópias de cada um, como é possível que eu tenha feito isso? Porque o Senhor Supremo é quem organiza tudo. Antes do corona, eu fui até uma, uma editora e paguei, dei todo o dinheiro que eu tinha. Um livro em sânscrito está lá esperando e três, quatro livros estão, desde a época de antes da, da pandemia. Eu estou com três, quatro então, livros aqui prontos para publicar. Trial, Esse é o Arranjo do Senhor Supremo. Eu em determinada eu ocasião, eu, eu publiquei nove livros ao mesmo Rukma tempo. Press, Era uma editora chamada Rukma Press. Rukma press. Discípulos de Shilana Narayana Maharaj. E eu dei um monte de, de, de centenas de milhares de rupias. Eu não tinha dinheiro. Como é que eu fiz isso? Eu nem sei. E é por isso que eu não estou ocupado em coletar frutas, flores, dinheiro. Porque o Senhor Supremo vem e me traz. As pessoas vêm e doam e eu uso para os livros. O Senhor Supremo me testa dessa maneira. Naquela época eu já passei seis meses sem comer uma fruta. E eu não sou assim, eu não nasci numa família tão pobre, né? Mas eu não ficava incomodado em não ter nada, em viver dessa maneira. Eu queria uma vida como essa para provar para Krishna então, que eu estava interessado nele. Então, voltando ao ponto, o nosso falso ego quer nos impedir de encontrar profundamente no nosso coração com o Guru e com os Vaishnavas. Então, agora nós vamos voltar a essa questão de Narada Muni querendo ensinar esses dois filhos de Kuvera, que eram dois semideuses muito arrogantes estavam se comportando de maneira arrogante. Eles estavam na nadando num lago aqui no mundo material sem roupa nenhuma. Num, num lago perto do Ganges chamado Madakini. Eles eram semideuses. Eles estavam na, compa na companhia de semideusas aqui. Elas estavam com eles e Narada da Munis Imediatamente as matagis, quando vêm é na hora da elas saem da água e se cobrem. Mas aqueles tolos não fazem nada. Os semideuses, os filhos de Kuvvera, não se cobrem. Eles não prestam reverências nem nada. Ele pensa, ok, eu não espero reverências de ninguém, mas qual vai ser o resultado kármico deles agirem dessa maneira? Então ele pensa, é melhor que eu use a que assim eles pagam tudo de uma vez. Qual é a razão dessa maldição? Na verdade, nós não temos que entender como uma maldição, porque o Vaishnava, quando ele nos amaldiçoa, ele está nos abençoando. A pagar tudo rapidamente, todos os karmas negativos. O Vaishnava nunca nos amaldiçou, ele nos dá uma bênção. Em forma de um pagamento rápido. E ele diz este verso. O que significa este verso? Aqueles que são muito arrogantes, eles podem chegar a um nível e acumular é, humildade, porque o Senhor Supremo pode, inclusive, fazê-los ficar pobres, de propósito. vinte tantos anos atrás, eu dei um Harikata e toquei esses tópicos, de Shambhava. Naquela época, existiam Vaishnavas que gostavam muito de mim. Hoje, tem esse Vaishnava que estava lá, hoje está com 80 anos de idade. Eu desfruto do amor de todos vocês hoje em dia e do amor dos Vaishnavas. Essa é a minha verdadeira propriedade, de Shambhas Babaji Maharaj. Então, eu dei um Harikata no qual eu disse isso. Eu já dei vários Harikatas, mas este específico, eu expliquei que se eu tivesse centenas de milhares de rupias no meu bolso, e eu ficar me sentindo arrogante por conta disso, que o meu falso ego me, me rapte, é melhor eu me tornar um mendigo. Eu prefiro que Deus, que Krishna, que o Senhor Supremo, que Bhagavan, me transforme num mendigo. Se eu me sentir um pouco orgulhoso, ah, fizeram grandes doações, eu tenho uma quantidade enorme, é melhor que o Senhor Supremo me faça um mendigo. Porque quando eu me tornar um mendigo, eu não tenho razão para me sentir arrogante, para me sentir superior. Porque a construção do falso ego Está construída na base de quatro pilares de sustentação. O que são esses quatro pilares? Você nascer numa família elevada, rica, ou num país, muito rico, ou num país muito rico, ter grandes opulências. Entende? Então, beleza. Ou conhecimento, você é uma pessoa que é acadêmica, um, um grande erudito. Mas nós estamos falando de eruditos materiais. né? Então, esses quatro pontos são esses. Uma pessoa muito bonita materialmente, uma pessoa muito rica materialmente, uma pessoa muito culta materialmente. E uma pessoa que tem muita influência material. Essas quatro coisas são como uma maldição na sua vida, porque você vai se achar, você vai... É, vai agir como uma pessoa arrogante. Mas um devoto puro, ele não, essas mesmas qualidades de um devoto puro não são como uma maldição. Então, o que eu disse naquele dia? Que Prabhupada Bhaktisiddhanta estava dando um Harikata fantástico. Tão forte que ele era capaz de nos dar um chute. Não é que Prabhupada Bhaktisiddhanta fosse uma alma caída e fosse agressivo conosco. Ele nos dá esse golpe através do Harikata para nos acordar. Pois é a, o, o dever do Vaishnava Puro quebrar, arrebentar o seu falso ego. Caso contrário, eles não pode colocar você no colo. Ele não pode cuidar de você como um pai. Vocês já viram? Eu tenho pouquíssimas fotos com Bhakti Pramod Puri Maharaj. Um dia Purushottam achou uma foto para o com o meu Guru Maharaj me abraçando, mas eu nunca pedi para tirar foto com ele, nós temos que ser humildes até nesse ponto, nós não queremos nos mostrar na presença dos Vaishnavas, usar os Vaishnavas para nos engrandecer com fotografias que provem nossa rendição, se a rendição não é real, não adianta nada, então nós estávamos falando desse fato que Guru Kishoradas Das Babaji Maharaj queria evitar Aceitar Prabhupada Bhakti Siddhanta Sarasvati como discípulo, porque ele vinha de uma família extremamente elevada, rica, Bhakti Thakur tinha uma posição na sociedade. Hum? Mas ele aprendeu a amar Bhakti porque Bhaktisiddhanta era humilde. Então esses quatro pilares. Que são o dinheiro, o conhecimento, o material, a posição e a beleza. A posição social e a beleza, isso, na verdade, podem funcionar como maldições. E é por isso que o Vaishnava vai dar um chute nesse prédio de vidro que é o ego material, o falso ego. E todo o, bio, todo o prédio vai rebentar e quebrar, cair em cacos, em pedaços. Então, quando esse prédio do falso ego cai e os quatro pilares vão embora, então como é que você vai ficar dentro do falso ego? Agora, porque o lugar dele foi embora, porque o Vaishnava bateu no seu falso ego. Ele é, é, desestruturou as suas certezas. E você vai finalmente aceitar a posição de ser um mendigo. O que, que significa isso? Que você não tem mais arrogância. E seu falso ego se foi. E você tem que entender que isso é uma benção. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando Chitraketu Maharaj, quando o rei Chitra Ketu, que está no quinto canto do Srimad Bhagavatam, ele foi colocado como líder de todos os Gandharvas. Cantando mantras noite e dia, ele chegou nessa posição. Ele conseguiu enxergar toda a realidade cósmica. E depois o que houve? Ele quis fazer uma crítica como se ele fosse irmão espiritual do Senhor Shankara. Do Senhor Shiva. Porque ambos eram discípulos de Ananta Deva. Ananta Deva, a serpente transcendental que fica no pescoço do Senhor Shiva. Mas Parvati Devi não gostou dessa crítica. E ela decidiu amaldiçoá la Vá e se torne um demônio. Ela disse a Chitraketa Maharaj que havia assumido uma posição muito elevada no cosmos. Isso está descrito no quinto canto do Srimad Bhagavatam. E ele responde, como um grande Vaishnava: Ele diz, Oh, mãe, eu não vou pedir para que você retire a sua maldição. Ele diz, Tenha certeza. De que eu venho até você prestar reverências. Não para que você é, retire a sua maldição. Porque para mim é algo bom. Numa situação penosa e difícil, eu posso encontrar a misericórdia de Deus. Pois o devoto puro, se você colocá-lo a força no inferno, de propósito. Ou se você levá-lo aos planetas celestiais, para ele é a mesma coisa. Bhakti, Thakur, Bhakti, Thakur, disse Bhakti Thakur disse isso, não disse? Bhakti Noda Thakur disse, Bhakti Thakur não, faz, não, não muda nada se eu ficar no céu ou no inferno. Porque o, o que me interessa é ter bhakti no coração. E se por conta do meu karma eu tiver aqui ir ao inferno, eu não ligo. Porque se bhakti estiver no meu coração. Então, Chitraketu nasceu na forma de... Vitra O demônio Vitra. Ele nasceu externamente na forma de um demônio. Mas internamente ele sentia devoção. Bhakti estava transbordando em seu coração, mesmo nessa forma. E ele sentia essa força devocional que Indra ficou com ciúmes dele. Ele lutou contra Indra, Indra decepou seus braços, ele estava explodindo em sangue. Ele se ajoelhou e, e orou ao Senhor Supremo e deu Harikatha. Indra disse: como é possível um demônio com os braços cortados está falando em Krishna? Como é possível que ele dê Harikata nessa situação? Não é possível, isso não existe. E o Maharaj disse: em outra ocasião, como podemos entender isso? Que um demônio tenha no coração a compreensão de um Mahapurusha. Que em seu coração exista uma grande alma. Não, não é Yudhisthira, é Indra. Rugon, Dharikatha, eu já expliquei no 5º canto, Bhagavan Dharikatha. Então, como a Mara já explicou, mil harikatas para trás. Existia esse, essa personalidade que era muito egoísta e muito arrogante. Mas eram dois, dois personagens, um que se dizia que era um grande santo e o outro que era um grande santo, mas dizia que não era ninguém, que não tinha valor nenhum. Ele fazia isso para evitar problemas. Mas por sorte, Quando esse Rahugan quis pedir para Jarabarat segurar o peso, Ele precisava de ajuda. Eles encontraram um tolo para ajudá-los a carregar aquele peso. Era um, um, um camponês que estava cuidando do campo de noite. Ele puxou ele como se fosse um bicho. Vem. Ele não perguntou nem onde você está me levando. Pegou e foi. Então, ele chamou ele para segurar esse palanquim que estava segurando o rei. esse Vaishnava so, que estava segurando o palanquim era um paramahansa, não estava acostumado a carregar esse peso todo. Se nós estamos carregando, por exemplo, o palanquim, todos temos que caminhar no mesmo ritmo. Se o ritmo não está case, sincronizado, o palanquim vai, é, vai se desequilibrar. The então o rei de cima do palanquim vai And reclamar com esse vachinaba que, que estava carregando no palanquim. O palanquim é onde fica o trono e as quatro pessoas carregam o trono do rei. E, e, e os servos responderam, olha, é esse novo aqui, nós chamamos ele e ele não está conseguindo manter o ritmo. E o, e o rei fica bravo com ele e dá uma bronca nele. Ele diz, ó oh, seu tolo, você tem um corpo tão forte, tão saudável, eu vou lhe dar um remédio para você entender que você tem que carregar esse palanquinho de maneira adequada. está por acaso doente? Porque ele era muito forte, não é esse Vashnaba? Ele era o próprio rei Bharata. Ele diz, olha, eu vou descer do palanquim e vou bater em você, para você aprender. E por conta da sua misericórdia sem causa, esse Jarabara, que era o próprio Bharata, numa outra encarnação, ele diz, Maharaj, o que você chama de punição? Esse corpo material por si só é uma, uma punição. Que outra punição você quer me dar? Se, se, um, se um, um, um item já está frito, você vai colocar ele de volta na panela para fritá-lo novamente? Você diz que a minha saúde não está boa. Você está você fazendo uma ironia sobre a minha saúde. Tudo isso está relacionado ao corpo. Do meu corpo material. Isso não é aplicável para a minha alma e eu não sou o corpo, eu sou a alma. Aí o rei ficou assustado, ele ficou louco. Ele falou: Nossa, quem é esse? quem é esse que está carregando o meu palanquinho e me dando esse tipo de conhecimento secreto? Ele pulou de cima do palanquinho e se ajoelhou no chão: Por favor, me perdoe. Eu vou para o inferno agora. E a partir daí, Jaraparata começou a falar e ensinar o rei. Então, dessa maneira, o Vaishnava arranja essa situação para que todos o, o critiquem, o joguem fora e digam, você não vale nada, eles querem isso. Isso é um procedimento da vida espiritual. Então, dessa maneira, Narada Di vai dizer, vai amaldiçoar esses filhos de Kuvera. Ele vai dizer que é muito bom que um homem muito rico, porque Kovera é o tesoureiro dos semideuses. Ele vai dizer: é muito bom que pessoas ricas como vocês se tornem pobres, que aí vocês se tornarão como eu. Viver de Haribhajana, de adoração a Krishna, sem dinheiro, sem posição. Ninguém vai querer me dar guirlandas, nada. Narada Narada Maharaj disse, se uma pessoa perde o motivo pelo qual ela é arrogante isso é uma grande benção. se ela perde essas quatro qualidades a beleza a posição social, a posição da família, o conhecimento material. Então, quando eu era criança de Xambaba, eu lia num livro de escola. Eu me lembro desse rio. Naquela época, eu li isso. Dizia que um homem vivendo num quarto feito de vidro, não deve jogar pedra nos vizinhos. Um homem vivendo numa casa com teto de vidro não joga pedra no vizinho, a gente diz em português. Porque se ele jogar uma pedra e jogar em alguma coisa, a casa dele de vidro vai quebrar. E o nome desse texto que eu li é Provérbios Antigos que ainda valem nos dias de hoje. Não sei quem foi que escreveu isso, talvez, disse, era um escritor inglês, não sei. E o escritor dizia, esse, esse provérbio está válido, ele é muito bom. Mas se você pensar de maneira profunda, você vai entender que nós teríamos que mudar alguma coisa nesse, nesse provérbio. E, e eu estou dizendo isso de Shambhava, citando Bhaktivedanta Vamana Goswami. Aqueles que são surdos, mudos e cegos não podem ter inimigos, ele disse. Mas depois ele reescreveu uma outra coisa. Mesmo aqueles que são surdos, mudos e cegos podem ter inimigos, ele escreveu. No campo de Bhakti, mesmo um Vaishnava completamente sem desejo material, mesmo assim as pessoas se apresentam como inimigos dele para testá lo ah, uma pessoa surda e muda. Como aqueles macaquinhos que as crianças dizem, nada vejo, nada falo, nada ouço. Mesmo quem não, não comete erros, pode acumular inimigos na realidade material, porque aqui isso tudo está ao contrário. Mas então, voltando a esse, a esse, a esse é, ditado né? que quem tem um telhado de vidro não joga pedra no vizinho. Mas hoje em dia, para o mundo político é assim. Aqueles, hoje em dia mudou a situação. As pessoas que mais cometem erros são as que mais criticam os demais. Quem joga pedra hoje em dia é aquele que já, já está mais exposto Hoje em dia, então, nós poderíamos reformar esse, esse ditado, Zera, que aquele que está numa casa de vidro é, bombardeia os vizinhos para que ninguém atire nele. Ah, é isso que nós viramos em Caliuga? Em Caliuga chegamos nesse ponto nos dias de hoje. Se você tem fraquezas, você critique os outros para que ninguém chegue perto de você. Para descobrir a sua fraqueza, para aprender você como trapaceiro. Ah, eu sou muito famoso, eu tenho grandes terrenos, templos gigantescos, muito dinheiro. Essa é a maneira que as pessoas acham que vão se salvar em Kali Porque você não consegue provar com o seu Siddhanta que você é um sábio puro. A sua etiqueta, seu comportamento também não prova que você é um santo. Nada prova que você é um verdadeiro santo. Então você vai criticar os demais, criticar os santos. E eu posso provar tudo isso. E posso ainda Mas, ver que o mundo inteiro vai continuar me atacando. Mas eu não me incomodo pela ajuda de Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada de Shambhava. Então, Narada diz: Ah, vocês são muito arrogantes, vocês se acham porque vocês são eh, muito belos, muito ricos, etc. São semideuses. Então, vamos ver. Vocês se lembram daquela outra questão? de quando o Mahaprabhu vai para o sul da Índia, ele encontra um devoto leproso que estava chorando. O Prabhu se foi, eu não posso ir. Ele chora de maneira pesada, chorando profundamente. E como um vento, o Mahaprabhu passa, ele vai, passa ali muito rápido. Mas quando esse devoto chora, o Mahaprabhu, como um vento, volta e abraça ele. Abraça esse devoto leproso. Que estava ali, se sentindo abandonado. Esse é Mahaprabhu, esse é Chaitanya Mahaprabhu. Mas a lepra que nós temos está escondida dentro da nossa mente, do nosso coração material. Que é mais perigosa. Por que Mahaprabhu não vem e nos abraça? Porque nós estamos numa situação pior do que esse leproso. Ou não? Senão nós estaríamos já diante de Mahaprabhu. Quem é que ele abraçou? A nós ou a esse leproso? Então quem está mais purificado? Nós só podemos corrigir isso tendo então, fé firme no Vaishnava puro e no, no Guru Varga perfeito. Então quando o Mahaprabhu abraça esse leproso, a lepra dele se desaparece. E ele se torna alguém com uma, uma tez dourada. E esse leproso... Chora e fala, mas ó oh Senhor Supremo, por que você me corrigiu, você me colocou com esse corpo bonito? Eu, eu me sentia humilde, tão humilde que às vezes eu colocava um inseto de volta no meu corpo quando ele estava me devorando. Ele colocava, onde você vai? Você vai morrer se você sair daqui. Fica aqui no meu corpo e me devore. Esse era o nível de, de humildade desse Vaishnava. O Vaishnava chora por aqueles que os agridem. Agora ele chorou diante de Mahaprabhu, esse leproso. Eu era tão humilde. Ele me sentia a seatura mais baixa desse universo. E agora você me deu esse corpo curado e saudável? Eu tenho medo de sentir arrogância? O falso ego vai voltar? Mahaprabhu disse não vou lhe dar outra benção que o falso ego nunca lhe toque vá Mahaprabhu deu poder para ele Mahaprabhu pode abençoar uma pessoa com qualquer tipo de poder como Jagai Madai como é possível que dois bandidos criminosos se tornem dois devotos é somente a misericórdia sem causa de Nityananda que pode fazer isso e Mahaprabhu vai dizer é o desejo de Nityananda e por isso, Mahaprabhu os perdoa e os abençoa a Jagai As pessoas podem pensar que eles têm que tomar banho no Ganges depois de olhar para vocês que são conhecidos como criminosos. As pessoas depois de olhar para Jagaimadai, corriam para jogar no Ganges. Mas eu posso transformá-los em personalidades tão puras que todas as pessoas ao olhá-los, sintam imenso benefício do que tomando banho no Ganges. Leve esses dois demônios. Traga-os até minha casa e Mahaprabhu os abençoa em sua casa. Nem, Brahma, nem o Senhor Brahma e nem o Senhor, o senhor Shiva receberam essa bênção que Jagai receberam. E eles choram diante do Senhor. E Mahaprabhu e todos os devotos convidam um Jagay Madai para dançar com o Senhor Supremo. Vocês podem imaginar isso? E mesmo assim nós não queremos adorar Nityananda Prabhu? Mesmo assim nós não queremos adorar Mahaprabhu e Nityananda? Por quê? Porque nós somos então trapaceiros. Jhagai Madai se tornaram tão puros. Eles eram letrados, tolos, nada eles sabiam. Não tem uma, uma atividade pecaminosa é que eles não tinham cometido, eles fizeram todas. Começando por beber álcool, tudo, qualquer coisa. Cortando a vaca, comendo carne, associação negativa, todos os crimes, batendo nas pessoas, roubando tudo que as pessoas tinham. Mas era o desejo de Goranga Mahaprabhu. Like to dance with them. I can them Eu so, posso dançar the, com eles. E quando Goranga Mahaprabhu se purificou Nguro e dançou Nguro com eles na frente Nguro de Adoita, Nguro, de Nityananda e Jagai também dançaram em êxtase that, pela bênção de Mahaprabhu. E depois disso, Jagai começaram Madai a pronunciar as glórias de Goro e Nityananda. Uma hora antes, eles ainda eram bandidos, almas tão caídas. Se você ouve a glorificação feita por Jagai ela foi transcrita por Vrindavan Das Thakur. Porque Sarasvati Pura está sentada nos lábios de Vrindavan Das Thakur, pelo desejo de Mahaprabhu. Ele é o Vyasadeva dos passatempos do Avatar Adorado de Mahaprabhu. Então, Shudha Sarasvati, quando toca um Vaishnava, eles pronunciam Vashnava, o Harikata perfeito. Pois ela é uma expansão de Radharani. Qual é a diferença entre uma pessoa que repete tudo o que decora e o Harikata, que é pronunciado pelo santo? Ah, é que Radharani está sentada na sua língua, ela é a fonte de, da Sarasvati transcendental. E eles podem falar horas por horas e horas e horas, o Harikata mais puro. Porque é Sarasvati transcendental que está falando. Ela é a misericórdia de Goranga Mahaprabhu. O que significa esse verso? Badane. Que a fala. Isha, Isha Isha significa Devi. Bhag Devi. A deusa da fala. A deusa do conhecimento. Bhagisha Badane. Lakshmi, Here, always, Lakshmi. No, no centro do seu peito, In o Senhor Supremo mantém Lakshmi na forma de uma estrela branca yeah. como um He's losango called, no coração. Nice. Lakshmi. Lakshmi quer se sentar no coração do Senhor Supremo. Esse é o seu lugar eterno. E assim, esse mesmo conhecimento sai dos lábios do devoto puro. Voltando ao passatempo, Naradaji Maharaj os amaldiçoa. E na verdade aquilo era uma bênção. Agora vocês vão perder tudo. E eles começam a chorar. Vocês vão nascer como árvores querem ficar nus na frente do lago, então nasçam como árvores. Porque com o corpo, com o corpo na forma humana, os semideuses também tem corpo na forma humana, vocês estão agindo, acumulando pecados, então quando chegar a Dap, Dapara Yuga, Krishna vai vir e vocês vão nascer como árvores lá em Gokula e Krishna vai eh, resgatar vocês nessa altura, quando, vocês, quando ele nascer. Então, diga-se isso é uma benção ou uma maldição. Eles nunca tinham encontrado o Senhor Supremo, mas pela maldição, entre aspas, de Muni eles encontraram o Senhor Supremo. Muito bem. Hoje nós vamos falar de Lokanata Goswami, o associado de Goranga Mahaprabhu, que nasceu em Jashore, onde Bhakti Pramod Puri Goswami e muitos Vaishnavas Paramananda Prabhu, muitos nasceram lá. A maioria nasceu nesse lugar. Jashore. É um lugar que hoje não é mais Índia muito perto da Índia hoje. então Padmanada, Padmanabha Bhattacharya era filho de uma devota chamada Sita Devi. Esse é, Maharaj estava glorificando esse Vaishnava chamado Lokchandas. Então, Lokanata Goswami. Goswami um eterno associado de Goranga Mahaprabhu. Então quando ele cresce, todos realizam ele não vai ficar em casa. Ele tem um desapego muito grande. Com certeza esse rapaz não consegue ficar em casa. Ele vai deixar sua casa e vai vir até Navadipa. Estou cortando algumas passagens, por favor, perdoem. Ele vai até Navadipa para ter a misericórdia de Goranga Mahaprabhu. E por sorte, naquele momento, Gauranga Mahaprabhu estava lá, em Navadvipa. Gauranga Mahaprabhu sabia quando era o momento dele tomar saniyasi. Então, tinha decidido tomar sannyas em dois ou três dias. E Lokanath Goswami entendeu que o Senhor Supremo ia tomar sannyas. Mahaprabhu diz: você vai até Vrindavan. Mas ele responde: Lokanath Gosai responde: eu quero ficar com você. Esse é um momento muito oportuno, eu quero ficar com ele. Mas o Sr. Supremo repetidamente não, disse, não, vá até Vrindava. Não. Você não quer ir? Você vai ter que ir. Não, porque ele recebeu uma ordem de Titânia Mahaprabhu. Mas ele respondeu, eu queria ficar com você, não posso? Titânia Mahaprabhu disse, você vai me encontrar lá em Vrindavana. Vá até lá, por favor. Quando Mahaprabhu fala dessa maneira, então Lokanata Goswami ficou com o coração muito pesado. Ele começou a fazer essa peregrinação como vidura. Não é que ele seja uma pessoa irrequieta como eu e você, que ficam viajando para lá e para cá. Vidur Maharaj viajou pelo desejo do Senhor Supremo. Então depois disso, quando ele chegou até a né? alguém informou ele, olha, o Senhor Supremo foi para o sul da Índia. Ele pensou, nossa, é verdade? Aí eu também fui, ele pensou. Para pegar o Prabhu. Para encontrar com ele. Então ele decidiu na direção do sul da Índia. E alguém fala ele, ah, ele ele ele para, para ele, o Senhor Supremo foi para Vrindavana. Ele correu na direção de Vrindavana, então, Quando voltou. Quando ele alcançou Vrindavana, ele chegou em Vrindavana. Ele chegou em Vrindavana. Prado, o Senhor agora, Supremo tinha é ido para Hilarabad. O Senhor Supremo disse que eu posso encontrar com o, o Senhor Supremo right, disse: Eu vou encontrar com você em Vrindavan. You know, o Senhor Supremo estava certo. Então não adianta ele fazer, fazer esses planos. To to your... Ele quis correr correndo atrás do Senhor. Mas o Senhor so, Supremo okay. já havia lhe dito onde And eles iriam se encontrar. There, so se ele ficasse ficar ali, se ele tivesse ficado em Vrindavan, ele teria encontrado to Krishna, to Krishna rapidamente. Time. no sonho, disse: você vai ter me mas em sonho, o Senhor Supremo, Supremo se manifesta para ele diga, fique em brindava né? Falei para você ficar eu aí, eu vou encontrar com você aí. E ele não pôde quebrar essa instrução de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Lukanathas Goswami, ele é um devoto muito elevado, por quê? Porque antes de tomar Sanyasa, então, Rupa Sanatana, Bataragunatana, todos foram mais tarde. Então, por isso, todos respeitavam Quando ele foi para Vrindavan, é? um dia ele encontrou Rupa Sanatana no uma numa situação de bhajana muito agradável, cantando santos nomes. E todos tinham amor por ele, e ele tem amor por todos também. E essa troca de amor é a vitamina principal na vida daqueles que fazem bhajana. Essa gratidão, esse amor pelo devoto puro, se você não alcança essa misericórdia de amor, de afeição pelo Vaishnava puro, em bilhões de anos você não consegue fazer bhakti, porque esse é o ingrediente principal. Esse é o que nutre bhakti. Você tem que receber bem, isso bem. do seu Guru dos Vaishnavas puros. Então ele vai estar lá. Existe tudo, fazendo um bhajana. Rupa Sanatana. Raghunathas Goswami. Raghunathas Goswami. So Todos eles foram Gopala né? encontrá-lo, Gopalabhata Goswami. Finalmente. Finalmente nosso Krishna das Kaviraj Goswami vai até Vrindavan né, para compilar o Chaitanya Charitamrita. Naquela época ele estava procurando ajuda de todos. Como Arunadhar Goswami, que era o, o, o devoto mais sênior, ele pediu: "Por favor, me ajude. Por favor, me dê conselhos como escrever o Chaitanya Charitamrita." Quantas coisas eu preciso escrever para este livro? Escrever um livro não é uma coisa simples. Imagina esse livro. Então, Krishnas Kaviraj Goswami havia recebido a bênção e a misericórdia do Senhor Supremo. Então, todos os devotos estavam fazendo arati da deidade de Madana Mohan e a mala caiu. O colar a guirlanda de flores e todos gritaram, ah, sim, Prabhu, assim como, como quando o era criança e ele foi diante de Jagannatha e a guirlanda de, de Jagannatha abriu e caiu em cima dele. Alguém poderia dizer que era um milagre. Aconteceu a mesma coisa com Bhakti Pragyanakesha Goswami Maharaj. E há quem o criticou dizendo que ele, ele, era, ele não tinha treinado a Pi. Que é tolo, pode dizer isso. E é por isso que ele falava de maneira tão dura e corrigia seus discípulos é. de maneira dura. Então, Shira Goswami Maharaj, uma vez perguntou, cheque o calendário. Que dia é bom? Quando Purnima vai chegar? E ele perguntou isso. Por que ele perguntou isso? Que momento é bom? Qual é o momento apropriado? Mesmo que o Vaishnava pode deixar o corpo a qualquer momento, ele está sempre se perguntando, agora é um momento auspicioso? Ele vê todos os momentos como auspiciosos para servir o Senhor Supremo, mas pede sempre permissão para fazer o seva. Então, naquele momento, a guirlanda caiu e o Pujari deu a guirlanda para ele, no pescoço dele. Shilakeshva Goswami Maharaj. No momento que ele deu a guirlanda, Shri Maharaj abandonou o corpo. Você acha que eles são os devotos falsos? Você poderia dizer isso? Isso é algo que pode ser pronunciado? Shilakeshva Goswami Maharaj recebeu a guirlanda da deidade e naquele momento abandonou o corpo. Quem é esse Vaishnava? Quem pode criticá-lo? Mas quando todos os Vaishnavas, os uh, Goswamis abandonaram o corpo, tinha ficado somente Lokanatas Goswami. Mas por conta da separação de Rupa e Sanatana, ele sentia muito dor no coração. Uma dor que não acabava nunca, e aquilo queimava o coração dele. O coração dele estava chorando e queimando, por conta da separação dos, dos Goswamis. Lokanatha Goswami era um devoto tão elevado que não tinha explicação. Ninguém pode nem descrever. Ele ficava numa floresta em Kadirvan. Lá tem uma floresta. Kadirvan. Van é floresta. E não tinha quarto nenhum, ele ficava embaixo de uma árvore. Os brajavasses iam lá e falavam, Baba, a gente pode fazer um rabajankotir um para você? Ele falava, não, não precisa. Então, o Maharaj está dizendo que ele já foi para esses lugares Agora eu não tenho mais tempo e não sei se isso é minha punição ou minha benção. O que, que vocês acham? Eu fico aqui dando harikata? Então, de Kadirvan, do Nandagam, ou vamos para... Uh, temos que lembrar que Kadirvan, de Kadirvan, Há uma distância específica de, entre isso, todos esses lugares. Então, os Vaishnavas puros eles sabem aonde eles têm que ir, quanto eles têm que caminhar, onde eles vão repousar. E eles sabem que às vezes pode não haver prachada. Se você está pensando em onde comer prachada muito gostosa, é melhor você não fazer esse tipo de austeridade. Eles carregavam somente um pouco de água, com o sol queimando a pele deles. Suor caindo com um, um cajado, eles iam. Dessa maneira você tem que agir se você quer fazer bhajana, alcançar esse nível. Não estou dizendo para você ir morar numa barraca na floresta. Fique aqui comigo que por enquanto você precisa ouvir esse Harikata. Não é para vocês viverem como eu vivi, de Shambhava. E sim para vocês ouvirem este Harikata. Então esta, esse nome Kaira, isso está ligado a Krishna, Cinco mil anos atrás, Krishna foi até essa localidade, lá estava deitada aquela serpente com a boca aberta, Agassu, que queriam engolir os vaqueirinhos, os amigos de Krishna. Então, Krishna going to rescue them, mas still, os Brajabhasis estão gritando em Brajabhasá. Cairo, Cairo, Cairo, e going to Vamos devorar. Corra, corra, corra. called khaira. and from coming E por isso chamaram Krishna de Koira. at the bank of you know, Kishonikunj. Kishonikunj. there is one. Used to stay there many I went there anyway. So there and after that ele está pensando, se eu pudesse receber Vigraha Seva, eu gostaria de Vigraha Seva. Oh boy, se eu pudesse receber Vigraha Seva, se eu pudesse servir uma deidade, ele pensa. E de repente alguém chega, como um mendigo que vem do nada, que dá para ele uma deidade, nas mãos de Dokkanathas Goswami dos deidades, de Radha e... Qual uh, o um nome das deidades? E quando o Lukanatasa olhou para as deidades, uh, imediatamente ele ficou dead com dead os olhos cheios de lágrima. The e assim, quando ele olhou para as deidades depois ele levantou a cabeça para ver o homem que tinha trazido as deidades, o homem não estava mais ali, na frente dele, tinha desaparecido. E ele ficou se perguntando quem deu essa deidade, quem deu essa deidade, Deus? E no meio tempo, Radharani disse, quem é que pode me dar para alguém? Ninguém pode me dar, eu posso me dar para você, ninguém tem o direito de me dar para ninguém. Eu organizei isso, eu é que me estou dando para você. Aí ele falou, oh, meu Deus, e ele depois que ele viu isso e começou a chorar. E a partir de então. Me faz que nem vamos dar as de Maharaj. Agora eu consegui enxergar Krishna dançando. Esse é o humor dos Paramahamsas, os devotos puros. Eles estão sempre vendo Krishna. Então Lukanath dos, Goswami começou a adorar essa deidade que ele ganhou. Mas os Vrajavasis vão dizer Baba, você tem que. a gente tem que fazer um bhajankuti para você, porque você está ficando velhinho. Não, eu não posso. Então onde você vai colocar as deidades? Onde você vai pôr essas deidades? Ele falou, na minha bolsa. Na bolsa? É. E tinha uma bolsa. Ele coloca eles na bolsa e os adora. Depois tira e põe eles dentro da bolsa. Ele dizia, vamos, vamos para outro lugar. da Govindeia com ele. Esse é o humor do verdadeiro serviço. Essa emoção de serviço é inexplicável. É, está acima da compreensão humana. Como é possível desenvolver esse tipo de amor pelo Senhor Supremo para que Ele possa nos ensinar? Nós podemos desenvolver por, amor por dinheiro, por posição, por homens, por mulheres, mas os Vaishnavas conseguem amar a nossa alma. Lokanad Goswami era um desvolto muito de des e Mesmo quando Krishna das Viras Goswami se aproxima dele para saber alguma coisa, ele disse algo diante de uma você condição. Você não pode colocar meu nome no Chaitanya Charitamrita. ele disse. A minha condição é essa. Ele respondeu para Krishna das Kaviraj. Pela instrução de Lokanatha Das, Krishna Das não fala dele. Ele gostaria de escrever muitas coisas sobre Lokanatha Das, Kuswami. Mas ele recebeu essa ordem de Lokanatha, e Lokanatha pediu para ele não escrever nada sobre ele, porque ele era humilde a esse ponto de não estar dentro do, das escrituras de Chaitanya Mahaprabhu, apesar de ser um associado eterno de Mahaprabhu. Então, agora Maharaj está falando de um príncipe que chegou até Lokanatas Goswami, um Rajkumar. Ele queria tomar o abrigo de Lokanatas Goswami, mas Lokanatas Goswami não queria dar diksha para ninguém, não tinha decidido isso. Então, existem casos excepcionais. Ah, em relação a Maharaj, está falando da Diksha, que, por exemplo, no caso de Guru Kishora das Babas de Maharaj, ele nunca pensava que ele estava dando Diksha ou fazendo um discípulo, que ele pensava que estava fazendo um Guru. Então, então, esse Vaishnava decide que vai tomar diksha do seu guru. E com o poder de Bhagavan Nityananda, isso foi arranjado entre Lachandas Prabhu e Narottama Das Thakur, se não me engano. Então, Narottama Das Thakur que estava pedindo. Diksha para Lothshan uh, Ele se recusou, Lothshan se recusou a dar, serva, a dar Seva e Diksha para esse discípulo que queria ser seu discípulo, das Dastakur. Então, das Dastakur, o que, que ele decide fazer? Um Seva secreto. Então, porque Lothshan ia para a floresta fazer as suas necessidades, não tinha banheiro nenhum. Podia ter cobra, podia ter bicho ali. Ele ia apoiado com a danda, ele pegava um pouco de água e ia para a floresta. Era uma vida muito dura. Um dia, Maharaj se lembra de uma, de uma ocasião, um devoto da Gaudia, ele pede... Você pode vir para a minha vila pregar, ele pede para o Vaishnava. Um devoto americano. Ele era um professor de universidade, um aluno de universidade. Um universidade um o Maharaj está contando que uma vez ele foi pregar com eles. Enão, you know? dropping from ten, it takes long time. Village, after that you can so much more you can go for long, ago. because that devotee told me one very sentimental thing. He knows that i am not going. Então, Maharaj estava contando guru, Maharaja, desse devoto que disse: se This você ama meu guru Maharaj, você tem que vir if para Primeiro, para os Estados Unidos, ele convidou o Shambhaba. Shambhaba. ficou chocado com essa pergunta. Ele disse, como assim? Eu sou forçado a ir? Eu fui até lá com o Eu não comi nada, na casa dele. Ele era um devoto americano, ele convidou o Paramaharaj para ir na casa dele aqui, na Índia. Ele foi porque o devoto disse, se você ama Bhakti Pramodpuriko Samaraj, você tem que vir. O se sentiu forçado a ir. Aí ele perdeu o trem na volta e ficou esperando para voltar. Chegou até Raura bem tarde da noite e até ele chegou a Navadvipa. Já era mais de uma da manhã. Eu me lembro desse incidente, desse devoto americano que me convidou para ir na casa dele. Alguns sannyasis, alguns indianos iam nessa casa. Eles me deram tanta prachada, então eles cozinharam ali na vila, fritaram isso e aquilo. Eu falei, não aguento Ele falou, Maharaj, como? Eu falei, oh, não aguento mais. Aí, eles me deram tanta prachada e uma hora eu pedi para ir no então, banheiro, mas eles disseram, não tem banheiro aqui. É por isso que eu não como mais nada em lugar nenhum. Porque me deram tanta prachada e não tinha onde ir no banheiro. Maharaj hora rindo. E tinha esse outro Vaishnava que brincava com ele. Olha, eles dão muita prachada, mas não dão banheiro nenhum. Então, o Goswami, ele ia para a floresta fazer suas necessidades. Narutama Daku decidiu, bom, ele não quer me dar ceva, ele não está me dando serviço físico, mas eu vou fazer um ceva de segredo. Todo dia ele vai lá, Gurudeva Lokanathas Goswami, ele vai lá na floresta, e eu vou ver onde que ele vai para defecar as suas necessidades. Eu vou levar uma vassoura e água, eu vou limpar tudo, e vai ficar tudo limpo para o dia seguinte. E Lhokanatas Goswami olhava, mas quem que limpa por aqui? Está tudo, sem, não tem nada sujo aqui? Não tem nada aqui? Eu quero descobrir. E um dia, Lhokanatas Goswami se esconde. Ele vai tomar banho, mas ele volta. Ele se esconde atrás de um arbusto. Quero ver quem que está vindo. Está observando. E aí um príncipe. Que era Narutama Dastakur, né? naquela época ele era filho de um rei. E ele pega oh, uma vassoura, abraça a vassoura e fala: oh, Que sorte que você tem, vassoura! Que você serve meu guru. Se eu não receber mantra e diksha dele, eu poderia morrer. Você tem mais sorte que eu, vassoura. E Lokanata Goswami diz: Quem está aí? Pode parar. Quem é você? E Narutama Dastakur, que era na época um príncipe, chora. E ele foi testado dessa maneira, e ele recebeu o sucesso. Ilokhanatas Goswami dá Diksha para ele. Seu único discípulo. Então, ele quis aprender do Guru como fazer o Bhajana, tudo. Afinal, na verdade ele era uma alma transcendental, eternamente liberada. Mas esse é o passatempo deles. Uma vez chegou um mendigo mendigando Eu para o chapati. E ele deu o chapate para o mendigo. Oh, e Goswami me olhou, viu. Ah, você é o príncipe. É por isso que não pode ficar comigo. Pode embora. Eu conheço o seu humor, você não vai ficar comigo. Nós somos mendigos. E nós como mendigo estamos dando comida? Quem é que nós somos? Nós não temos nada. Você acha que você tem coisas para dar? Nós precisamos nós aqui na fila da misericórdia. E... Então, isso foi como uma misericórdia. Ele mandou Lokanatas Goswami embora. Isso foi um raj de Nityananda. Então, Lokandas Goswami expulsou Das Thakur. de propósito para que ele fosse pregar Bhakti pelo mundo afora. Na verdade, era uma benção. Eu vou explicar que as línguas materiais não são suficientes para a pregação. Isso é um ponto muito importante. O Padre falava sobre isso. A linguagem não é algo suficiente para a pregação. É o coração que prega. O devoto puro prega sem falar nada, sem linguagem, sem língua nenhuma. Mesmo que ele tenha nascido numa tribo. Não importa que o aluno seja analfabeto ou que não tenha educação, que não tenha refinamento intelectual. Porque Bhakti não é a filosofia. Bhakti é um comportamento e um amor no coração. Então, até os pássaros choravam diante do amor de Narottano Dastaka. Money money. Lembre-se que dinheiro atrai dinheiro e bhakti atrai bhakti. a política do empresário. Money money. você deve abrir seus ouvidos. Que se dinheiro traz dinheiro, Bhakti traz Bhakti. Bhakti. Se eu não tenho Bhakti, como é que eu vou dar Bhakti para você? Como é que eu posso If dar Bhakti am, se eu não tenho? Like I se I não gosto, eu não gosto do Senhor Supremo, se eu não amo o Senhor do do do Supremo, do como é que eu posso transmitir minha Bhakti se eu não devoção. tenho essa devoção? Vamos nos lembrar disso nos próximos dias e nós vamos retomar esse ponto. E o verso de hoje, vou explicar dois versos no próximo dia. E o que são esses versos? Eu vou dar uma um breve ilucidação, uma breve explicação. Então, esse mantra fala sobre os nós do coração e diz que o sábio é aquele que diante de você, diante do qual você ele resolve all todos os seus problemas, todas as suas dúvidas são dissolvidas. Devotee, Esse é o sintoma do do de um devoto puro do sado. Provided you are going to obey. Can give appropriate scientific answer to all of your doubts and questions. Shoa, so biddhati, hidayanti, shidanti, salvosan, sada. Khyanthi, chasra, karmani, all your... Karma Bandha, não é mana. Corme, people that corme, na, they can cut this. O karma Bandha, bem, is one kind of bondage. Like Maharaj está falando do, dos amarras do karma que até essas são dissolvidas when pelo Vishnava. Quando você encontra you, o Senhor Supremo, direto ou indiretamente, ao cantando os santos nomes, você sente que o Guru e os Vishnavas estão. Abençoando você, todas as suas dúvidas e suspeitas e, se vão. E você alcança e a Bhaktia. Abençoando você, todas as suas dúvidas e suspeitas se vão e você alcança a Bhaktia.